Queria estar passando aqui no começo do vídeo pra avisar que a gente tá muito perto de 200 inscritos. Então, é, se você pudesse se inscrever nesse canal, iria me ajudar muito de graça, né? É isso, obrigado. Oi, oi, oi, eu sou o Dazai. E bom, algo que eu sou bem conhecido por é edição. E, tipo, eu não sei como. Mas o vídeo não é sobre isso, Eu é soube como editar vídeos pelo celular. Eu acabei ficar errado no outro Como você viu no título. E eu acho que eu tenho uma propriedade no assunto. Visto que a maioria das pessoas, por algum motivo, acho que eu dito minha realmente bem. Visto que a maioria das pessoas que me assistem usam celular, eu decidi de fazer um tutorial. Lembrando que, se você não usa Kani Master, só porque que, cara, ainda dá tempo. Então, ok. A primeira coisa que eu quero apontar é que para editar vídeo você precisa de praticamente nada, só um celular. Eu só precisa de criatividade, para ficar do mesmo nível que alguém de PC. E é o que eu queria citar, é diferente, apontar, o terista É que tem vários vídeos na Interwebs que falam sobre isso. E, bom, a maioria deles até que são bons, mas eles ficam muito na teoria e hoje eu só vou ficar na prática. Abraço do Kebo. Não sei se vocês pronunciam o nome dele. Obviamente, a coisa que você mais precisa é um vídeo. Porque você não vai querer que seu vídeo fique com uma tela preta. Ou, sei lá, você esteja tentando revolucionar o YouTube com um título de vídeo que é incrível, porque Sei lá Ou você só tá fazendo aqueles vídeos de som de chuva por 10 horas Já áudio, vídeo, sei lá, qualquer coisa No caso eu vou usar os dois Então indo no básico eu vou citar as ferramentas básicas Inclusive eu esqueci de citar que eu sempre vou se organizar uma pasta com gifzinhos e imagenzinhas de anime. E por exemplo, eu usei isso como o começo de vídeo do meu último vídeo, que no caso foi do Fortnite mil vezes melhor. Como eu disse, essas ferramentas são fundamentais para qualquer edição de vídeo. Só que elas dão um toquinho especial. E praticamente qualquer editor de vídeo famoso que se preze tem essas três ferramentas. Então você pode aplicar tudo que eu falo aqui no seu próprio editor, só modo layout. Mas como foco é o próprio celular, eu um ensinar como fazer as coisas nele. Então... É bem simples. Vai no arquivo que você deseja, vem nessa tesoura e clica nela. Aí fica o teu dedo, tu pega e arrasta teu ponteiro chegar onde você quer cortar. Daí você vai ter três opções. Um cortar tudo que vem antes do clipe e da onde o ponteiro tá apontando. Também você pode cortar tudo que tem depois. E também é só cortar e criar uma divisão ali. Aí só depende de ti. Esse é o que mais peca de fazer na minha opinião. Menos forma uma camada, mas é de... Mas na parte da base, que é o fundo do vídeo, você clica, vem aqui, e você vai ter duas coisas que você quiser, você faz. Que é você poder simplesmente fazer a câmera e se afastando um pouquinhos e aumentando, é só você fazer o que eu fiz aí. Ou só deixar a câmera estática clicando nesse sinalzinho de igual. Chroma aqui. um dos mais fáceis e mais impressionantes no começo. Algo ah, o que eu tenho que conversar é que quando eu comecei a editar eu me empolguei com esse negócio de Chroma. Ah, eu tiro o verde que f... E daí eu fui procurar vários vídeos no Youtube desse efeito green screen. Mas isso é o que eu me arrependi no passado, isso não é assim que funciona. Eu podia muito bem ter focado em outras coisas, que nem eu disse, mas eu decidi só ficar no Chrominha. Mas pode ser legalzinho colocar umas coisas assim. Fica até um pouco engraçado, meu, dependendo do vídeo. Sempre uns memes aí. Não é aqueles efeitos do top 10, edições, especiais, pedrinho, gameplays, minecraft. Às vezes é melhor ser mais simples do que ambicioso. Eu decidi colocar isso em outro tópico, porque é algo bem importante, mas ainda assim, é algo que é considerado uma ferramenta. Sabe aqueles efeitos de colocar um texto seguindo algo até mesmo algo diferente, como uma imagem, um gif, ou sei lá, qualquer coisa? Os keyframes são praticamente isso. O keyframe é como as outras ferramentas que tem no próprio KineMaster. No começo é difícil de usar, mas se você usar bem, explorar direito o negócio, pode ser algo com muito potencial. Tudo importa do jeito que você utiliza. Na verdade, isso só se aplica tudo na edição. Só que assim, a diferença entre o keyframe e os outros é que o keyframe traz isso em uma intensidade bem maior. Porque é algo que dá muita liberdade O conceito é bem simples Você pega um momento do vídeo Clica na camada Já que tem que ser camada E vem nessa chavinha aqui no canto Aí você arrasta até onde você quer colocar o keyframe O keyframe inicial Que vai ser a posição inicial E depois em outro momento do vídeo Você pega e arrasta o seu vídeo Ou aumenta Daí ele vai criar um keyframe E desse jeito ele vai fazer uma animação O mais rápido você coloca uma chavinha Mais próxima da outra Mais rápido o movimento acontece Eu tive dificuldade de entender isso <risos> Mas acontece com o inverso Colocando uma chavinha mais distante da outra O movimento fica mais lento E que nem eu disse Isso aplica em camada então, se você quer aplicar no seu vídeo que tá como base Você clica na base, vem nesses três pontinhos e vai em duplicar com uma camada Aí é só você fazer os negócios Os keyframes, como eu disse, aplicam a texto também igual essa informação Quando chegar no tópico da prática, você vai me entender Se que parece bem bobinho, mas não se ganhe Eles têm potencial O KineMessels acaba só ocultando um pouco isso E eu posso explicar Ao ah, que eu queria dizer é que eles são já algo é mais pessoal, não faz o mesmo jeito que eu. Então, depois de tanto tempo você aprendeu como se usa cada ferramenta. E agora tá na hora de colocar tudo isso no só vídeo, no seu projeto. E que nem eu disse, eu vou usar áudio e vídeo para explicar melhor para ti como é que funciona cada ferramenta. Que no caso foi um mini videozinho que eu gravei. Então a ideia é o seguinte, é pegar tudo, enfiar no KineMaster, organizar as coisas e depois editar. No caso, vai ser a parte mais difícil. E então eu entrei no KineMaster. E a partir daí vocês vão ver o resultado. Então, no caso, eu vou só clicar aqui, aqui, peraí, vai chegar, vai chegar, no caso, eu posso vir aqui, pra... vai pra baixo, eu posso fazer isso, eu aprendi agora das zoom, no caso, eu posso também dar um zoomzinho aqui, então, no caso, eu posso vir aqui, mais ou menos aqui que eu comecei a falar, cortar, o próprio que não é master. Posso vir aqui cortar, beleza? Vim para cá dar zoom aqui. Zoom. Em teoria, ser próprio kinemaster. Posso cortar aqui. Vou dar um zoom lá no final, porque eu não gosto de um zoom tipo, muito violento. Então, beleza literalmente crashou o bagulho do nada então no caso eu vim aqui texto né master então no caso eu vou aqui. Eu daqui outro daqui até então, caso eu também pegar isso aqui eu gosto até então, no caso eu só queria abrir tem um jeito de arrumar uma fonte aqui então, no caso eu vou voltar um pouquinho então no caso eu também um corte aqui selecionar essa parte ah, não. Posso diminuir a Pareza Tá procurando identificar a opacidade Mas aqui também pode servir Então no caso eu Vou poder explicar um pouquinho pra vocês De como funciona os keyframes No caso eles só não vão ficar muito bem Na hora que for For estar tá play no vídeo Mas isso é porque Não tem exatamente um, Algum emulador de Android Faça o bagulho muito bem No caso Eu vou deixar o KineMaster Pra baixo Vou deixar uma pontinha assim Porque eu vou ter que deixar Num, num ponto que eu consiga arrastar Então no caso Aqui vai é ser o ponto inicial Vou arrastar um pouquinho pra cá pra Fazer um movimento mas agora eu quero ver se ficou tão rápido ou tão ruim. Só um pouquinho, né, Master? Pô, até que. Bom. Ok, eu vou diminuir o tamanho. Aqui no zoom. Não, não, não, não. Calma, calma. Faz isso. Mas vai dar pra ver melhor quando eu terminar de fazer isso. Tranquilo Eu vou ter que deixar assim mesmo Só não parecer nem tão rápido Nem tão lento Vamos ver aqui é quanto vai ficar No Windows FPS. caso então, vou deixar aqui Vem aqui Pesoura, corta caso então, vou fazer aqui cortar aqui É de zoom No caso eu só vou editar mais um pouquinho Porque a gravação já tá ficando Mais longa do que eu deveria Eu tenho que resumir logo Visto que é a última parte do vídeo Também porque eu, Sei lá Já tô usando muita coisa No caso eu vou deixar Essa parte em edição Porque Visto que eu já tô dando Muitos zoom, de zoom de Muita coisa Tipo É... É às vezes bom porque é como se você tivesse tirando aquela pessoa desfocada. Porque, tipo assim, se tu afogar ela em muito efeito, também vai enjoar teu vídeo. Porque. Eu não sei, mas tipo assim, vídeos muito bonitos pra mim causam desconforto. Eu não sei pra vocês. Provavelmente pra maioria das pessoas causam desconforto. Tá, dá um zoom. Acho que eu vou pegar o URL.tropia agora.topia.com.br. Realmente eu não gostei. Vai é, dar um toque mais chique. Deixa uh, um zoom na aranha. Ajuste, saturação este zero Porque vai ficar um silêncio Posso cortar aqui mesmo Já vai ter passado o que eu queria Mas eu acho que já tá bom já No caso ele ficou bem curtinho Mas é basicamente isso Eu já cobri bastante O que eu queria Que no caso Pra você ter uma boa edição é, Você basicamente tem que só Usar bem do zoom Também de, sabe Efeitos de cor uh, Transições Texto é basicamente isso Então Depois de muito tempo Estou aqui de volta Nós estamos aqui de volta Eu espero muito que você tenha entendido Tudo que eu falei até aqui E que você consiga aplicar tudo No seu KineMaster Se você assistiu é que eu agradeceria muito se você desse algum tipo de apoio, seja comentando Seja se inscrevendo, se você gostou do vídeo Óbvio, e sinceramente edição é um negócio que eu sempre gostei muito E tá vindo aqui e ver Um monte de gente dizendo que eu Sou bom nisso, é realmente como Um orgulho pra mim, isso faz parte do especial De 200 inscritos, mas ainda assim não é Exatamente ele, e é basicamente Isso, se você gostou, faz os negócios aí Que eu acho que você já sabe, de tanto assistir Youtube, e muito obrigado por assistir até aqui De coração, e obrigado pelos inscritos Hey, hey. Hey, hey.